Hey guys, how's it going? E hoje na nossa aula do nosso curso de gramática essencial a gente vai estudar os Object Pronouns Cara, esse tema é extremamente importante porque é um ponto que eu vejo que muito aluno confunde uh, mesmo aluno de avançado, tá? É, é, além de confundir, não sabe usar, usa de forma errada, enfim, então assim, mesmo se você tá mais avançado no inglês, eu super recomendo que você assista essa aula, preste atenção, porque talvez alguma coisa tenha passado despercebido quando você estudou no passado, e agora é uma forma de você reforçar, de você é, fortalecer o seu aprendizado, tá? É um assunto simples, é um assunto básico, até porque tá no nosso nível básico ainda do nosso curso, só que... É, muita gente confunde e usa errado. Por isso que é muito importante prestar bastante atenção nessa aula, tá? E aquilo que eu sempre falo: a base gramatical, você precisa ter ela muito fortalecida. Porque quando chegar lá no intermediário, no avançado, se você não tiver uma base gramatical bacana, você vai se confundir, você vai cometer erro e você não vai conseguir se comunicar porque está te faltando a essência do inglês, entende? Então, tudo isso que a gente está vendo, por mais que a básica é básico, é de extrema importância e vai te ajudar a chegar lá na frente. Lembrando, mais uma vez, que a gente tem aqui no final da aula PDF para você baixar com atividades e folha de resposta, tem MP3. Durante a nossa aula, logo depois que eu explico a parte gramatical, a gente também tem a, as atividades de fixação. Então, assim, dê pausa naquela hora, copie, faça e responda, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, você precisa ser um estudante ativo, ou seja, você precisa ir atrás do seu conhecimento e não esperar só o professor trazer ele para você, ok? Então, bora começar? Vamos lá. Então, aqui, object pronouns, eu trouxe só um diálogo para poder contextualizar. Ó. I don't like science. What? I love it. Então, assim, ele está falando, eu não gosto de ciência. Aí, o outro rapazinho exclama, o quê? Eu amo ciência. Então, o it, aqui, o it, ele está se referindo ao science. Então, o que você já pode mentalizar? A gente utiliza o object pronouns para evitar ficar repetindo o substantivo da frase. No caso aqui, ele está falando da, da matéria de ciência. Eu não gosto de ciência. Ao invés de eu falar, I love science, para evitar repetir, eu uso, então, uh, o object pronouns, que, no, nesse caso, é o it. Mas eu vou explicar mais detalha, detalhadamente. Isso aqui é só para poder contextualizar. Então, aqui, olha, você tem que observar que os object pronouns estão tá sempre relacionados ao subject pronouns. O que, que seria isso? Trazendo isso para o português. Os subject pronouns, deixa eu escrever aqui para você. Ó. Subject, eles são os nossos é, pronomes, os pronomes pessoais, ok? São os nossos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vocês, na verdade nem usa mais o tu, né? Mas enfim, eles, elas, são os pronomes pessoais ou os sujeitos da frase. Os Object Pronouns também são os pronomes. A diferença de um para o outro é o que eu vou explicar agora. O Subject, ele executa a ação. Mentaliza desse jeito, gente. O Subject executa a ação. Já o Object Pronoun, ele, é, ele sofre uma ação. Não é bem a palavra sofrer uma ação, mas ele, é, ele, ele, não executa, ele não executa uma ação. Tá? Eu vou mudar aqui. Ele não executa uma ação. Vai fazer mais sentido. Não Ops, não executa ação. Já o subject, para você usar ele, ele tem que estar tá executando uma ação. Essa é a grande diferença. Vamos só, eu só vou trazer aqui na tabelinha, e aí eu vou trazer mais exemplos de frases para vocês. Vamos lá, ó. então qual é o, subje, o object equivalente ao eu? Então o pronome é eu. O objeto, o pronome objeto, no caso o object pronouns, é o me, ok? Então vai acompanhando aí na tabela. Depois, deixa eu abrir toda a tabela, vou falando para você, e aí eu trago, então, frases para você poder contextualizar isso. O you é o you, então, o you, ele não sofre nenhum tipo de mudança, ele é o mesmo. O he é o him, o she é o her, o it é o it, o we é o us, you, que aí, no caso, é o you do plural, vocês, né, é o you também. E o they é o them, ok? Então aqui você já tem a tabelinha, anota aí que isso é de extrema importância. Eu tenho aqui, olha, acompanha o mouse, subject pronouns, pronomes pessoais, e os object pronouns, que são esses pronomes que ele é, não executa uma ação. Vamos ver isso numa frase para poder isso fazer mais sentido para você? Olha, então todas as vezes que eu estou executando uma ação, eu sei que eu tenho que usar o subject pronouns. Por exemplo, I uh, buy uh, bread. Eu compro pão, exemplo, ok? Agora, se eu, se eu quero falar, eu compro pão para ele, por exemplo, I buy bread para, for, aí eu quero falar para ele. No caso, eu vou usar o for him. Por que, que eu estou usando o him e não o he? Bem, porque, gente... O o, o, o him, ele não está executando uma ação, ele está sofrendo uma ação, está o pão está sendo comprado para ele, ele não está executando a ação, ok? Vamos colocar aqui, ó, he buys bread for him. Olha a diferença aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Pra você poder é, perceber, ó. He buys bread for him. Ele compra pão para ele, para, tipo assim, um amigo compra o pão para o outro amigo. Seria mais ou menos isso para você poder entender a frase, contextualizando. Então, note aqui que esse primeiro he, ele está executando uma ação. Tá vendo que ele tá, ele tá se relacionando ao verbo, ao verbo comprar, é uma ação, ok? Já esse segundo him, ele não está executando ação. Okay? Ele está sofrendo com essa ação. Ele que vai ganhar o pão. Então, essa é a grande diferença. É nisso que você precisa notar. ok? Então, lembre-se disso. Object, ele sofre uma ação. Ele, ele não executa ação. Esse é o ponto vital. Quer ver um exemplo em português? É o mim. É Olha, eu já puxando para o inglês. É o mim versus o eu. Isso é muito comum. Acaba muita gente falando errado esses dois. Por exemplo, é, alguém comprou alguma coisa para você. Você vai falar, você comprou isso para mim? Você não vai falar, você comprou isso para eu? tá errado, né porque o eu executa ação. O mim, ele sofre uma ação, certo? Ele não, não vai ter ação. É aquele mim do índio que a gente fala. É, você comprou esse pão para eu comer. Você, aí sim você vai usar o eu, porque é o eu comer. Ele está se relacionando ao verbo que é uma ação. Você comprou esse pão para mim comer tá errado, porque nesse caso, o comer, é, ele é uma ação e o mim, ele só é, ele sofre uma ação, né? Ele não vai executar nenhum tipo de ação. Então, o certo é você falar, você comprou isso para mim? Ou então, você comprou isso para eu comer? Percebe a diferença? Que um faz ação e o outro não faz nenhum tipo de ação. Então, essa é a diferença quando você vai usar o subject, quando você vai usar o object. Vamos ver mais um exemplo, olha. Re, bot... Uh, a car for them. Ele comprou um carro para eles. Então, imagine que um pai comprou um carro para os filhos. Né? He bought a car for them. Por que, que eu estou usando them e não they? Porque o them está sofrendo uma ação. Ele está ganhando esse carro. Se eu falo eles compraram, aí sim, they bought a car. Eles compraram. Porque aí sim, they, nesse caso, está executando uma ação. Então, isso é de vital importância. Lembre-se disso. Subject execução. executa ação, object sofre com ação, ele não executa nenhum tipo de ação, beleza? A gente vai ver algumas frases, alguns exemplos aqui para você poder, os exercícios para você poder contextualizar, entender melhor. Mas se você não entendeu, volta logo, logo no início dessa aula, quando eu comecei a explicar sobre ele, para você poder reforçar isso, que isso é muito importante. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários, que eu te ajudo também. Ó, think, complete the rule. We put subject pronouns, nós colocamos os, os objetos, os pronomes de objetos, after, depois de um verbo ou de uma preposição, ok? Ó, quando eu falo que for them, a preposição é for, certo? Então esse them, que é o object pronoun, está vindo depois, beleza? Uma outra observação, ó, watch out! We use both subject and object pronouns to substitute nouns. Então, nós usamos tanto o objects quanto o objects para substituir os substantivos, né? como foi o caso aqui do science, né? Eu não gosto de ciência. Ah, eu adoro isso, eu adoro a ciência. Ok? Então, vamos continuar aqui, que isso vai fazer mais sentido agora que a gente vai praticar. Observa que a gente tem essas frases. O que eu recomendo sempre é que você dê pausa, copie essas frases, responda do jeito que você acha que é, e aí, então, a gente corrige junto, beleza? Então, considerando que você fez isso, Bora fazer aqui, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo. Daniel and Juan go to the park after school. I play basketball with... Então, ó, o Daniel e o Juan vão para o parque depois da escola. Eu jogo basquete com... No caso, estou me referindo a, ao Daniel and o Juan. Então, Daniel and o Juan, a gente sabe que é... They, que são eles, né? Mas como eles não estão executando uma ação, eu tenho que usar Quem? O them, ok? Então, observe isso. É nesse sentido que você tem que prestar atenção. Lembre-se que, nesse caso, nossos exemplos é sempre subject, é object pronouns. Então, é sempre sofrendo uma ação, não executando ação. Ó, oh, number one. Art is my favorite subject. I love. Ok, então, observa essa frase, ela está se referindo ao quem? Ao art, que é a matéria artes, né? Então, como eu estou me referindo a ela, eu vou falar I love... It, eu amo ela, eu amo what. arte, ok? Number two, this picture of you is cool. I like, então essa foto de você é legal, eu gosto, eu tô, eu tô falando de quem nessa frase? Da foto, então, I love, I like it, eu gosto dela, eu gosto dessa foto. Mr. Haworth lives on my street, I see alguma coisa every morning. Então, observa, sobre quem eu estou falando nessa frase? Sobre Mr. Haworth. Ok? Então, eu estou falando sobre um homem. O Mr. Haworth é ele. Certo? Qual é o object pronoun é, referido a ele? Pode ver? É o him, né? É o ele quando não sofre, quando não executa uma, uma ação. Quando está sofrendo uma ação ou quando ele está lá paradinho. I see him. Number 4. Anna loves one direction. This is is for... Então, eu tô me referindo a quem? Anna loves. Eu tô me referindo a Anna. Ok? E aí, qual é a ena? É o she, que a gente já aprendeu. Qual é o pronome que a gente usa com she? Her. The CD is for her. I think Bruno Mars is awesome. I like. Eu acho que o Bruno Mars é ótimo, excelente. Eu gosto. Eu tô me referindo a quem? Ao Bruno. Bruno é quem? Qual pessoa? É um re. Qual é o pronome que vai com re? Him. Ok? Número 6. That's our teacher. He teaches alguma coisa, science. Então, ó, aquele é o nosso professor. Ele ensina, ele ensina alguma coisa, ciência. Aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que é tipo uma pegadinha. Então, ó, eu estava falando sobre o professor. Então, aquele é o nosso professor. Ele ensina alguma coisa, ciência. Ele ensina, ele ele ensina, ele me ensina. Mas como eu estou falando o our... Alguma coisa relacionada a nós. Então, ele nos ensina. Qual seria o pronome referido a nós? Bora ver? Us. He teaches us science. Ok? Então, assim, muitas vezes você precisa ter cuidado, analisar com mais cuidado a frase para você não cair numa pegadinha como essa daqui. Number 7. I think you're cool. I really like alguma coisa. Então, eu acho que você é legal. Eu realmente gosto. Eu estou me referindo a quem nessa frase? A você. Qual que é o pronome, o object pronounce que vai com you? É o U, né? Ele não sofre nenhum tipo de alteração. Gente, vocês viram? É simples, é tranquilo. Você só tem que ter um pouquinho mais de atenção, ficar mais atento para você não cair numa pegadinha, beleza? Então a nossa aula termina aqui. Lembre-se de baixar o PDF, baixar o MP3, praticar, porque a prática é o contato que vai te levar à fluência, ok? See you! Bye bye!